Sempre que você for fazer um trabalho na esteira, é interessante você colocar 1% na inclinação, beleza? Por que 1% Andrei? Porque daqui você já tem que ligeiramente inclinar o seu corpo um pouquinho mais para frente. Para que você simule o desequilíbrio que você teria na, na rua, beleza? Vamos lá, tranquilão. Passada aqui embaixo. Como que eu posso comportar o meu corpo com essa questão da passada? Eu posso deixar meu pé ir mais à frente, jogando meu corpo para trás. Que eu mantenho meu corpo equilibrado, né? O pé vai lá na frente. O que, que acontece quando o meu pé tá lá na frente? Pum! Vetor de força. Aqui eu vou travando. Pá! O pé entra na frente, trava. Se meu pé entra aqui atrás, abaixo no centro de gravidade essa energia, a magnitude do impacto vai ser muito menor. Sabe por quê? Porque no momento que esse meu pé está apoiando o meu corpo aqui, aqui é o momento de maior peso do meu corpo, beleza? Porque é onde está bem perpendicular a gravidade e o peso do meu corpo. Se eu coloco o meu pé mais à frente, além de passar nesse momento de maior peso, aqui eu vou promover um vetor de força contrário ao movimento Passe pelo momento de maior peso e depois sai. Agora, se esse meu pé já entra aqui embaixo, ele só vai pegar esse pequeno ponto de maior peso, digamos assim, e já sai. Então você diminui o estresse no seu organismo. Beleza? Vamos lá. Pezinho entrando, corpo firme. Ah, Andrei, mas eu vi lá, domingão, o Mo o Kipchoge. Os caras corriam com calcanhar lá em cima, meu irmão. Não é? Oh, mas você corre a 20 km por hora? A 21? Ele está um pezinho aqui embaixo, ó, econômico. Se meu pé entra tá lá na frente. Ah, Andrei, você está falando besteira, cara. Você não vê os velocistas, como é que os velocistas fazem? O Saint Bolt com aquela passada lá na frente. né? Ele está a 37 km por hora. Bota esse pezinho embaixo. Desequilibra o seu corpo. O pé é só para apoio. Apoio, apoio, apoio, apoio. apoio vai apoiando o seu corpo e assim você permanece em desequilíbrio Andrei, não vale vamos botar a musiquinha ó 180 12 km por hora pezinho entrando aqui embaixo agora eu boto o pé lá na frente rapaz, esse negócio que desconfortável e o pé lá na frente mesma cadência, né? voltei para o apoio quanto mais tempo eu passo com o meu pé no chão tem um outro problema eu utilizo menos o meu potencial elástico do meu ciclo alongamento e cortamento. de bater o pé rapidinho né? firme e rápido então ó curtinho o passo desequilibrado moleza ah André, isso é 12 km por hora Vamos subir, vamos para 15 Olha a passada, olha o meu pé Olha a entrada Mesmo lugar O pé começa a subir, né? Vamos a 20 Complicado para fazer a 20 a 180. Dá para encaixar? Dá para encaixar. Mas você viu a diferença? Viu a diferença? O que, que acontece? Quando a gente ganha velocidade, você tem três coisas para fazer: cate-boca. Você pode ganhar velocidade de três formas: aumento da passada. Aumento da cadência, ou então as duas. No meu caso, para eu subir para 20 km por hora, eu ia ter que aumentar um pouquinho mais a minha passada, ou eu ia ter que aumentar a minha cadência um pouco mais, porque o tamanho da minha passada já não estava sendo suficiente para isso. E numa esteira, para eu manter esses 180, sem esse deslocamento horizontal, sem essa velocidade, esse tempo de voo, fica mais complicado ainda. Então manter essa velocidade, eu tinha que saltar um pouco e voltar. Bater e sair, bater e sair, bater e sair. Onde aqui eu aumento a pressão na esteira. Você viu como é que ficou o barulho mais pesado quando eu tentei ajustar a 180? A batida aqui a é 20 km por hora? É, complica um pouquinho, né? Mas basicamente para nós mortais que não vamos correr a 20 km por hora numa corrida, nem de 5, nem de 10, cara, essa número mágico do 180, dá para ajustar e você vai trabalhando só o aumento da sua passada. Porque o 180, você consegue trabalhar ele até 8 km por hora. Coloquei aqui agora. 8 km por hora. Olha o pezinho. Olha o tamanho que fica o meu passo. Eu estou correndo. Eu não estou fazendo duplo contato, poderia até fazer a caminhada, né? Tem gente que faz e acha que tá correndo. Mas aqui ainda trabalha o meu desequilíbrio. E a batidinha. Subo para 10. Ó a passada. Vamos para 12. Ó a passada. Quinze, dezessete. Tá tranquilo ainda, né? Não precisa largar muito a minha passada. Eu estou equilibrado. Mas se eu sou a 20, isso me desequilibra. Eu tenho que aumentar a minha cadência, senão eu perco o equilíbrio. Perceberam a diferença? Cala-te! Conseguiram visualizar? Como que é a passada, você vai trabalhando a entrada do pé sempre abaixo de você. Mesmo em altas velocidades, ah, deu uma cansadinha, né? A entrada do pé ainda é no mesmo lugar. É só a passada atrás que vai aumentando. Esse ponto da saída do seu corpo vai aumentando esse desequilíbrio. Essa saída vai sendo cada vez mais para trás. Mas a entrada, pum, aqui, devagarzinho, ela entra e sai. Entra e sai entra e sai vai aumentando a velocidade ela vai aumentando também o seu quadril vai trabalhando mais a amplitude do movimento do quadril vai sendo maior e claro o seu quadril vai acompanhar a inclinação do seu corpo quanto mais você inclinar o seu corpo à frente mais vai ser exigido a ação desse quadril para você se reequilibrar porque a tendência é que esse ponto seu corpo seja mais à frente o seu pé vai ter que entrar abaixo do centro de gravidade. Quanto mais eu tiver para frente, mais o meu quadril tem que ir à frente também. Para apoiar abaixo, para eu conseguir me reequilibrar, senão eu perco perna e caio. Beleza? Esse é o grande ponto. E como é que você consegue fazer isso? Cara, você vai ter que trabalhar a coordenação dos seus músculos. O seu corpo vai sendo mais exigido, vai exigindo mais potência do seu corpo para fazer a flexão e a extensão de maneira rápida. E principalmente quando eu flexiono o meu quadril e estendo o meu quadril, para não relaxar e virar meu pé. que esse é um grande problema. Quando você apoia, solta e relaxa a musculatura, você tende a girar o seu pé. E dependendo da musculatura que for mais forte, você pode girar a perna para cá, você pode soltar para cá também, você pode girar o seu pé. Por isso que é interessante você filmar, você ver como é que você está correndo, para você saber o que, que você está fazendo Durante a corrida, se o pé, tá, se o joelho está abrindo, se o joelho está fechando, cara, isso é instabilidade no seu quadril. Se está cruzando, instabilidade no quadril com overstride, com a entrada do pé mais à frente. Isso tudo pode tirar uma lesão, além de uma corrida mais ineficiente, porque você vai estar tá gastando mais energia do que o necessário para você correr na velocidade que você está se propondo. Beleza?